Meus amores, sumi, mas voltei. Semana passada eu queria ter colocado mais vídeos, só que eu estava no meio semiférias, e, e aí eu não, não consegui. Mas, sem desculpas, cá estamos para a gente continuar com esse livrão maravilhoso que eu já intuí os próximos livros que a gente vai começar a se aprofundar. Mas, ó. No vídeo passado a gente falou sobre escrever, fazer uma dinâmica de escrever o que você achava que tinha que solucionar. E eu sei que muitas pessoas já leram esse livro lá atrás, porque ele é bem, é, né? ele é bem lá de trás, bem antigão. Ele não é novo, né? mas sempre é novo toda vez que a gente lê. Então muitas pessoas já fizeram e me veio na intuição da gente refazer para trazer na clareza do entendimento o controle que você pode ter em relação àqueles pontos que você quer reprogramar, como se fosse um decreto, né? um acordo que você faz com a sua consciência central. E aí tem um segundo exercício que pede, até inclusive no, no livro acho que a maioria vai lembrar, pede para fazer com uma caneta dourada, mas assim, né? se tiver caneta não tem problema nenhum, você pega uma caneta que você tiver aí, mas ao invés de escrever as coisas que você falar, ah, não estou muito afim mais de ter, é para você escrever o que e como você quer se tornar, o que você quer ter, o que você quer fazer na vida aqui na Terra. Aí ah, escrever essa lista longa, porque a gente sempre tem muitos propósitos. Quem não tiver propósito nenhum, não souber o que fazer, ou não tiver uma decisão pré-definida, porque tem pessoas que... Uh, realmente estão nesse lugar e olha, eu tô aqui com o maior respeito da vida para ajudar, inclusive você que está passando por isso, tá? que é uma dica? Não sei o que fazer. Você escreve na sua lista que seja feita a vontade de Deus. Olha, eu vou te falar que essa frase tem um poder fantástico na nossa vida, porque se você não lembra como humana, que raio que os Pacová vai fazer, você joga para o eu superior, que aí começa a vir um brilho maravilhoso do propósito do que você tem que fazer, porque aí você solta mesmo aquelas ideias, aquela engrenagem, que eu tenho que aquele, okay, aquela cobrança, eu tenho que fazer, tem que ser isso, tem que ser aquilo, eu tenho que tem que nada, tem que nada, solta tudo, escreve, que seja feita a vontade de Deus. E aí, de novo, né? Eu nem, nem refresquei minha memória aqui do restante, da dinâmica do que pede, mas eu tô, eu tô sendo inspirada aqui, porque eu tô sentindo uma coisa muito gostosa, um douradinho, delicioso. Que loucura, velho. ai, deixa eu ver. Vamos mostrar esse desenho pro pessoal? É porque é, é você que eu fiz. Você me desenhou, vamos mostrar essa obra de arte, Alice Picasso, vem cá. Ai, vem cá. Olha, gente, que nossa, filho, igualzinho. Eu adorei as cores. É porque eu... tô você... meio com cara de zangada aqui, né ou não? Ah, não, eu tô feliz. É que o olhinho... Você fez o óculos? Isso aqui é o óculos? Não. não. Vem cada um oi, vem cada um oi. Fala oi. Oi. Conta que você me aplicou rei, que você fez o choco rei na mamãe ontem, né? Fez. Sim. E mandou eu tomar água, tá? E eu tomei um suco. A mamãe, continuar a gravar aqui, vai. Mamãe, eu fiz o seu cabelo rosa. Ai, filha, é meu sonho ter cabelo. Eu tô quase chegando lá. E eu fiz o seu. Ai, uma saia. E Nossa. também, e também puxa. um vestidão um vestido. Que linda, ai, ela é gostosa. O amor dela toda. De leve, não senão machuca. <risos> então, sério, ela fez. Eu tava com uma enxaqueca muito forte ontem, que tô passando mais um processo biológico aí de evolução, mas eu escolhi que fosse leve, porque tava, nossa gente, foi foi mais violento do que da outra vez. Falei, Credo, não gostei disso não. Parecia que tava abrindo meu cérebro, sabe? É, nossa, de, de chorar, de travar, de cair no shampoo. E aí eu despertava né, na nave aqui de novo mesmo. Eu falei, gente. Vamos ser mais chuchuzinho comigo, porque. É... Aí eles, não, é liberação de dor que você tinha, que eu tinha, né? maior sofredor em outras encarnações Inés, e nessa também. E eu gosto de assumir né? isso porque a gente não tá aqui para pintar uma história romântica pra ninguém, a gente tá aqui para ser sensato. Todo mundo vem com esse registro. Então, não se sinta mal se vocês sentirem um pouquinho de dor aqui, ou dali, ou do outro, né? E não condenem as pessoas que estão sentindo, porque eu vejo muita repulsa. Ai, fulano, negativa. E aí vem uma arrogância, uma prepotência, né? De, ai, sou vegano, sou melhor. Não, ninguém é melhor do que ninguém. E não importa o que o outro esteja fazendo. Pode ser a pior coisa, é, é a experiência que ele tem que viver, tá? E a gente precisa entender isso e saber se manter numa, numa outra vibração. Então, voltando ali, se me aplicou, uh, me recomendou tomar água. Essa criança de quatro anos canalizou. Falou que o que eu estava passando é por um processo de saúde. Pediu para eu tomar água. Fui lá, tomei, eu senti que a água estava alterada. Até compartilhei com o pessoal da família, da Medical Energy. E eu acordei como se nada tivesse acontecido. Tive febre, tive calafrios. Pareceu que eu estava em cirurgia craniana, sem anestesia. E, do nada, continuei com os processos. né? Hoje, o dia inteiro, ainda tava, sentia uh, mexerem, mas não doía mais. Então, eles falaram, você está escolhendo. Eu fiquei anestesiado, como se eu tivesse com uma anestesia geral. E anestesia é você quem escolhe. Porque o processo de despertar, ele não precisa mais ser doloroso. Né? Ele é por conta do velho padrão. Isso é fato, tá, gente? É legal falar, porque quando arder, não repudia, Só fala, ah, é o velho padrão, eu escolho direciona a escolha, ajusta o leme, ajusta o timão e bora lá para a gente fazer a construção. Então voltando à lista, né? Ah, por que da lista? O que, que a lista faz? Essa lista, seja a outra que você tem que fazer as modulações, você joga para tua consciência. Essa nova douradinha ou sei lá caneta que você tiver ela eleva para a tua consciência e ela faz o teu fluxo de energia girar sobre aquilo. Então você cria um campo magnético, né? seja de qualquer coisa que você queira. É, quero criar, quero emanar confiança é, naquilo que eu estou fazendo. É esse magnetismo que vem. né que nem eu vou compartilhar a minha lista que foi reduzindo, reduzindo, reduzindo, reduzindo. reduzindo até ser quase nada, porque quando você está muito no ego, você tem muitas condições do eu preciso de, né? quando você vai equilibrando ele na, no centro de ser abundante, você entende que você não precisa de nada, que você é o seu próprio mundo, então você gira essa energia e tudo à sua volta vai, vai encontrando um senso de harmonia, mesmo entre altos e baixos, tão necessário para o nosso crescimento porque aqui é um planeta faxina não adianta que achar que aqui a gente vai estar na felicidade pirim pim pim 24 horas né ainda não é possível esse tipo de coisa porque a maioria das consciências que aqui existem elas oscilam demais na velha energia então assim relaxa não vai ser aqui mas a gente está construindo esse lugar então vamos encarar com naturalidade os tombos que a gente esborracha ah, tá, Quebrei o nariz. Ai, que horror. Ah, tá bom. Vamos lá, a gente conserta essa bagaça. Ai, tô bem, tá tudo certo. Vai doer um pouquinho, depois passa a dor e fica tudo no lugar. Mamãe, tá bom? Eu, eu Oi você e a camiseta e Não, e e as cores verde. que ela... Posso mostrar aqui? Mais um. Alice Picasso. Agora ela me desenhou verde e, e laranja. Ai, eu não Chão, hora, né? que eu vou te apertar. Desenha eu, mais. Eu Desenha. Eu fiz o seu cabelo verde. Eu amei. Você sabe o que verde significa? A cor da cura. Né? É. Obrigada. Eu fiz a saia verde. Ai, eu amei também. E Minha eu filha. fiz a camiseta. Laranja. laranja! Adoro a cor da ressurreição. Mescla, né? Entre rubi e ressurreição. Eu acredito. Que é. Então. É isso, tá? Aquelas que perdem a linha de aço e assim, É isso, de verdade. Ah, minha lista, que eu ia falar da minha lista, pra vocês, lembrei. É, eu apaguei tudo e coloquei que eu queria ascensão absoluta no corpo físico e, como eu me alinhei ao propósito do que eu tinha que fazer aqui, é ajudar no equilíbrio total da humanidade em terceira dimensão tá? isso tem acontecido? tem porque eu estou sendo sincera com o meu processo não estou aqui mascarando personagem, não estou aqui vendendo um produto para você não estou vendendo nada, eu só quero que você fique bem é, e assim eu não trabalho só aqui ah, vi um videozinho da Marisa... Ah, passei com ela não... Você passando ou não passando comigo... Ou você que nunca me viu mais roxa na vida... Do outro lado... Eu trabalho por você... Para mim não faz sentido nenhum... Eu não trabalhar pelos outros... né? Eu trabalho em mim... Eu me reconstruo... Eu estou saindo desse, desse âmbito forte de sensações... Para poder vibrar nesse lugar... Né? Então é, é sensato é honesto para poder te empoderar, te enaltecer, que é o, Sananda, o Sananda fala muito isso né, nas canalizações que estão vindo, inclusive eu estava até gravando uma canalização para passar para vocês, só que aí eu tive que interromper, aí ela ficou fragmentada, falei, ai Sananda, a gente vai ter que repetir, ele falou, ai fala de outro jeito, né? porque tem uma coisa que eu observei, eu observei é, é muito apoio neles, né? Muito apoio, assim, ah, eu só queria... Tem pessoas que passam comigo, aí com tudo toda a fofureza, tá, eu vou falar isso, eu não, não se sintam chateados chateado, sobre o que eu vou falar? abre o coração, derruba as barreiras, né? Mas, é, tem gente que às vezes fala, ó, oh, eu vou, vou passar com você, mas o Sananda vem, né? Gente, não sou eu que controlo isso, cadê o, o nosso empoderamento também, né? É, esse trabalho, ele é especificamente para te elevar nessa frequência, porque tudo que ele fez a gente pode fazer também, a gente está careca de saber disso. Mas eu vejo um apoio ainda, né? Ah, eu vou me apoiar no fulano. Ó, oh, não, não vai se apoiar em mim, não. Né? Se apoia em você, porque todos nós somos grandes mestres, de verdade. Assim, vai ter o dia do tombo? Vai. E não julgue quem fez isso. E também não, não se coloque num nível superior só porque você captou uma coisa do outro e fala Ai, olha o outro, não tá bem, ai meu Deus. Comum, planeta Terra. Até Cristo passou por isso. Coisas comuns de todos os seres que estão aqui. Oscilações, medos, todo tipo de paura, né? negatividade de todo mundo. A gente tá saindo agora desse casulo. Então... Vamos respeitar o tempo do outro, a contundência ou arrogância de já aprender um negocinho e já querer ensinar. Calma. Será que às vezes só amar o outro já não é uma via de respeito e ensino? Será que só é chegar contando um texto e fazendo a pessoa se sentir pior do que ela está? Porque ela já está num abismo. Será que é o caminho? a gente chegar e explodir a pessoa de informação, né, que a gente né, se refere à sabedoria de tudo que está aprendendo, e chegar eu aprendi isso, isso, isso, isso, aí buga a cabeça da pessoa. Será que a melhor via não seria chegar e proporcionar um bom momento de alegria? Às vezes sem falar nada. Ai, vamos almoçar, que. só na comilança, tá bem, faz um carinho, ai, tô bem, a pessoa dá uma reclamadinha, tchau, Aí você já traz um outro tom. Né? Você pega a reclamação e constrói uma solução. Aí a pessoa hum, fala, Ai, que tal a gente colocar um outro tom aqui de análise? Ah, fulano é assim. É assim. Mas a gente deseja o bem para ele. Não deseja? Deseja. Ele tá numa fase com o... Tá. Mas a gente quer que ele saia dessa. A gente quer. Mas é, dif... é difícil de lidar. Constatando, mas não querendo. Fulano, é difícil. Vou mandar matar. Ou faz isso inconscientemente, né? Então é começar a ainda assim usar algumas análises, alguns análises, algumas constatações, mas ser sincero com aquilo, sempre num pano de fundo desejando bem ao outro, né? É, algumas pessoas que que me mandam mensagens assim, é, vem muita informação por trás. Do que aquela pessoa traz, assim, e, tipo um soco, assim, blum, pum. E poxa, as pessoas não têm consciência disso. E aí devagarinho eu trabalho, aquela enxurrada de informação, eu reciclo, transmuto e devolvo transmutada para as pessoas. Então a gente está passando por um momento de uma profundidade maior ainda do que. Só ficar aqui. E teve também um, uma ideia que tinham me passado, que assim, agora é pegar todo o saber, que a gente tá aqui, aquela sede gostosa do começo do despertar, aí eu vou ler, vou fazer isso, né? Gostoso, muito bem. Agora eles pedem pra gente transbordar como se fosse uma cachoeira. Esse saber, né? Pra sair daquela questão egoica do eu tenho razão. Né? Porque quem sim. ama não, não sente necessidade de razão sim. nenhuma de estar tá certo, ou errado Mamãe, e só compreende mãe, e só sente você não vai acreditar. Eu fiz você, nossa, nossa, pintou eu de novo. Ai, ai filha, meu Deus, Até caiu tudo aqui. Lili, aí, filha, deixa eu terminar a gravação e eu já vou dar toda a atenção do mundo porque você merece. Eu entendo. Eu fiz. O Ai, meu Deus, peraí. Rosa. Nossa. Vamos mostrar? Eu fiz laranja. E, e eu fiz verde. Ah, e eu fiz uma bolsa. Ah, eu, me dá um beijo, vem cá. Tá Deixa eu dar uma roxa, pausa aqui. E eu... Ela quer que eu mostre. Eu tinha que beijar a bochecha dela, ó. Gente, ela é linda. O que dizer? Eu paro tudo eu estava falando, na minha linha de não raciocínio, na minha linha de intuição, é que você simplesmente aceita, quando você está nesse lugar, não de dizer, olha, é porque é isso, porque é aquilo, não, é parar aí. Deixa eu te ver, é igual uma pessoa que eu amo demais, pela primeira vez ela contou de uma forma muito lúcida, um processo que ela viveu no passado. E pela primeira vez, eu sem os filtros de zero, de nada, eu olhei assim. Eu entendi a mágoa dessa pessoa linda. Eu, eu entendi, tinha todos os motivos real ali. eu Cara, isso, é, isso aí é sério mesmo, né? Aí ela é, hum, isso aí mudou minha vida pra sempre, até hoje. E ela falou, ó, oh, só de falar, parece que eu tô vivendo aqui agora, parece que tá acontecendo agora. E aí veio o estalo, cutuca ela pra ajudar ela. Aí ela não queria mais falar sobre aquilo. Aí eu falei, ei, será que não é hora de deixar? Passar? Ela olhou, não, mas foi injusto. Eu falei, será? Será? Vamos fazer do limão uma limonada? <risos> falei, você pode tudo. E é isso que tá te deixando do dói. Ela lindamente olhou, mexeu e eu, linda, olha aí. Ela respirou. Ela falou, eu vou conseguir. É que agora, agora, nesse momento eu não tô aceitando. Ela falou, mas eu vou conseguir. Quando você traz essa força, não importa o processo, a tempestade que você vai passar, você vai ter um objetivo, que é a lista, linda, dourada ou não, que vai ser dourada, não importa a cor que você escreva, se você escrever coisas lindas, vem energia maravilhosa, clara, dourada, é isso que vai te guiar, é essa lista, é esse lugar em profundidade, saí do eu sei para ser na constância sendo franco, não querendo provar nada de esbudega não tem que provar nada aconteceu comigo no, no, no curso da medical que eu, que eu fiz uma participação com Cris e com a Sabine no, no nível 1 cara, eu tive, eu tive um piripacão piripacão nem existe, mas foi um monster, monster, limpeza, minha mãe fazendo o curso, monster, e assim, e me vinha, eu via meu corpo astral assim, chacoalhando, tá saindo assim, rasgando, eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? eu falei, ai, tem um monte de gente aqui, que vergonha, eu caí aqui, eu não vou tremer do jeito que tá, minha não, vou segurar, vou segurar, não, fiz a fortuna, aí chegou uma hora que eu não tava conseguindo, a coluna estava, aí veio o cryon, falei, vou cair aqui, aí fui delicadamente, falei, as pessoas acho que vão estar de olho fechado, não nada, todo mundo viu, aí eu me cobri assim, cobri a cara, comecei a fazer umas caretas, umas energias fortes entrando assim, tomando uns choques, falei, cara, que que é isso, e aí a Sabine falou uma coisa maravilhosa, assim, para mim. Mas, acho tão importante as pessoas verem o nosso processo também. Porque isso vai acontecer com todo mundo. Não. E aí ela colocou a mão, ela sentia os espaços se abrindo, né? As liberações sendo realizadas <risos> da boa. E, e é isso, é, é isso que eu, que eu venho trazer para vocês, Sabe? você não, não precisa provar que isso é luz você não precisa compartilhar comigo, ah, eu vi, eu tenho certeza que todo mundo vai ver, eu tenho certeza que todo mundo vai sentir, eu tenho certeza que todo mundo vai passar pelo processo quem usar as afirmações as afirmações estão tirando a minha mãe da síndrome do pânico estão né? tirando pessoas que tentaram se suicidar é efetivo ele vai crescendo dentro de você a sua confiança vai aumentando mas vocês precisam começar de verdade a se validar, eu não sou melhor do que vocês, não sou, aliás, vocês têm um grande avanço, muito maior e, <risos> e uma oportunidade que eu não tive, porque eu tive que experimentar os meus padrões de dor, não só dessa existência, mas de trocentas outras atrás, para falar para vocês, vocês não precisam disso. Só quero uma conta que eu escolhi pagar. E agora está quitada. <risos> porque eu escolhi, porque não era penalização. Eu mesma me penalizei. Mas de repente é importante que alguém viva, porque nenhuma experiência é desvalidada. A Sananda mesmo falou, filha, você passou uma experiência que era necessária para constatar que você não precisa viver aquilo. E nada melhor do que dizer para as pessoas que estão recebendo o fluxo de energias regenerativas que elas podem ter um processo completamente libertador e sem sentir nada. Nada. Só expansão. Pum, pum, pum, pum, pum. Hum? Então vocês vão fazer muito melhor do que eu ou qualquer outra pessoa que esteja despertando. Mas lembra eu não sou melhor do que ninguém, eu sou vocês, eu tenho dias e dias, eu também tenho dificuldades, eu passo por um monte de coisa, só que eu não fico naquele drive, pode ser o pior que aconteceu. eu respiro, uso as afirmações, faço leituras edificantes, me conecto com os templos, tem tudo aqui, e de verdade, até aqui, se hoje eu parasse os vídeos aqui agora, se as pessoas acreditassem em tudo que está aqui, não quisessem só engolir informação, elas já ascensionariam. Porque é muito mais simples. Um ascensionado não precisa mostrar. Ele é. Ele não precisa fazer marketing. Ele é. Ele ama. Ele não põe o dedo. Olha, aqui você tem que fazer isso. Ele escuta. E sente o melhor caminho que o outro vai seguir. É isso, o que é bom para cada um em todos os níveis. É o colo, é o carinho, é a bênção. Só que para isso acontecer, ele começa a se abençoar. Ele começa a se abençoar. Eu me abençoo. Você então, já se falou isso? que a gente fala é que Deus abençoe. E eu? Eu me abençoo? Eu abençoo minha casa, meus objetos, minha família, minhas plantas. Se abençoe, se aprecie. E de novo, se divirtam. Porque esse trabalho é pra fazer você lembrar de quem você é. Não é só Amanda, nação é Germana, nem eles falam isso. É você. Tá bom? Oh. Tá enorme o vídeo. Beijo, faz a lista, depois me conta. Ó, Eu vou fazer de tudo amanhã, a agenda tá trum porque eu vou entrar em férias de novo férias picadas, vou pra um parque aí de diversão com a nenê de água e xarará. É, mas eu vou fazer de tudo pra deixar agendado mais dois vídeos, com algumas canalizações e mais alguns processos de exercício, tá bom? Mas se valida, caramba para de se colocar pra baixo, para de vangloriar, fora tá bom? Ai, é igual, tá repetitivo, é. Ai, quero informações, Marise, de sírios, de olhos. Para, tá na Terra. Para com isso. É legal, claro, ter essas conexões é importante. Mas vamos arrumar o, o, a base? Como você vive aqui? Você tá cuidando bem do teu corpo? Você tá se alimentando bem? Hum? Tá escovando o dente direitinho? tá bem alinhado com seus familiares, seus pensamentos, emoções, olha o trabalhão que a gente já tem, tem o povo quer que zumbar por aí. Peraí, calma. A gente vai sentindo as energias e pouco a pouco vocês vão captando em outros níveis. Mas a gente precisa fortalecer essa desvalidação que tem muito forte ainda das pessoas, tá bom? Quem começa a se valorizar, ó oh, rapidinho começa a sentir o outro uma grande amiga até mandar um beijão para ela aqui, a Fran, que é a Franca eu vou assistir linda linda linda ela fez o curso da médica no domingo essa mulher ela teve um avanço exponencial até quero um dia fazer uma live com ela trazer o depoimento dela e ela tá se conectando com a maior facilidade para as pessoas ela se conectou com o meu processo de, de segunda-feira, foi muito intenso, foi muito forte, foi muito paulada, foi muito porrada. Ela falou, nossa, mami, vem um aperto não sei o que, você tá bem, e eu uff, linda aconteceu isso você tá certa. E ela, ai caramba, eu falei, a gente é tudo um mesmo, né? Porque é, é o mesmo processo de crescimento de todos, né? Não é que só eu tô vivendo, todo mundo tá, só que tem gente que tem vergonha de dizer, né? E eu não tenho não, porque quanto mais a gente falar, mais a gente vê com clareza a saída do fim do túnel, né? Agora sim, um beijo, fiquem com Deus e fiquem com vocês mesmos. Se abençoando, tá bom? Tchau, tchau.